Fala, galera, com o lançamento da nova caixa, a atualização do CSGO que trouxe também essa nova cápsula. Eu no passado fiz alguns vídeos abrindo cápsulas, eu sei que vocês gostam bastante, então se vocês querem mais desse tipo de conteúdo, é só deixar um comentário, um like aí embaixo, beleza? Essas aqui são as novas espionagem sticker cápsula, né? Onde basicamente o melhor sticker pra gente dropar é esse daqui, o Triângulo Infinito Holográfico. E se a gente dropa esse sticker, mano, o profit é legal porque a caixa tá custando 5 reais e o sticker tá custando mais ou menos uns 40 nesse momento que eu tô gravando, né? E esse sticker aqui ainda também tá custando uma grana legal. Vamos que vamos sem muita enrolação, abrindo já a primeira cápsula. Vão ser 100 cápsulas... E basicamente, os únicos stickers que estão dando um lucro muito bom mesmo são esses dois que eu falei e esse do sal aqui, né, mano? Do saleiro. E aí também teriam esses dois outros stickers aqui, ó, que também estão valendo a pena. Tá dando bastante grana. Mas é claro, né? Só vai dar grana, tipo assim, nos primeiros momentos e tal. Essas cápsulas muito provavelmente não vão ter descontos e muito provavelmente não são stickers que serão raros. São aquelas cápsulas mais normais e mais um triângulo infinito na minha coleção boa. Vamos que vamos. Bora ver o que, que a gente consegue pegar. Esse é um desses que eu acho bem bonito E galera, eu posso abrir também cápsulas diferentes no CSGO, mano Geralmente eu abro só cápsulas quando elas lançam e tal Mas eu tava pensando, pô, um conteúdo legal Às vezes buscar umas cápsulas e caixas mais antigas do CSGO pra abrir Eu não sou tão entendedor desse mundo, assim De cápsulas, caixas Tô aprendendo, mais. quase caiu Opa, mas esse também é muito bom, mano Esse daqui eu não tinha visto direito ainda É, tem umas escritas em chinês aqui, parece E vamos ver então, mano No final das contas aí Se vai ter compensado ou oh, não.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 vamos que vamos, sem cápsulas, acho que já foram umas 15, e eu tô lembrando daquela época que eu tava abrindo 500 cápsulas fiz um vídeo abrindo mil cápsulas, tentando pegar aqueles monesi e o Rocks né, que no fim das contas eu acabei comprando e valeu a pena que tá valorizando, mano mas eu devia ter aberto mais daquelas cápsulas esse aqui é meio nada a ver, mano, não deve tá valendo nada, eu acho que a galera não gostou da maioria dos adesivos que vieram nesse conceito glitter, mas esse aqui aí sim, mano, esse é o segundo adesivo mais valioso da cápsula no momento, então um bom drop, velho, apesar de Tipo assim, eu não tenho gostado muito dos glitters, em geral E esse daqui eu não tinha visto ainda, que é um holográfico, mano E tem um efeito holográfico bem insano aqui no meio, né? Na, no texto ali De novo caiu esse mesmo adesivo <risos> Opa, esse adesivo aqui, novamente Eu acho que é um dos mais caros também, mano Um dos adesivos mais legais, que ele parece dourado, né Olha, eu acho que tá dando bom até, cara Tá vindo muito adesivo holográfico Não tá vindo, tipo, só às vezes, né Toda hora pinta um adesivo brilhante Um adesivo holográfico, que vale bastante Eu acho que esses itens aqui, eles vão ficar, tipo assim Bem comuns, E como faz muito tempo Que a Valve não lançava nada, todo mundo vai estar tá abrindo esse daqui é um adesivo que eu queria dar uma olhada também, mano Ele tem um efeito holográfico, tipo assim Diferenciado, se liga só Pegamos basicamente os quatro adesivos mais caros dessa cápsula, já. Esse aqui eu também tinha achado um efeito holográfico bacaninha. Ah lá, mano, outro triângulo. Beleza, boa. Eu acho que todos esses adesivos foram criados pela comunidade, mano. Se eu não tô enganado. Então, bem legais aí esses adesivinhos e tal, né? Hum, quase deu outro sal. A galera tem o costume de aplicar muito esses adesivos holográficos, assim e tal, tipo esse daqui mesmo, né, mano? Triângulo infinito que veio mais um. Como não tem uma variedade muito grande de stickers nessa cápsula, né? Tipo assim, não tem gold, né? Não tem nada de gold aqui. Só vai até holográfico e tal. E não é um major, né? Não tem assinatura. Eu vou abrir só sem. Acho que eu não vou abrir muito mais do que isso, não, viu? Mas as caixas novas, aí sim eu teria interesse de abrir bastante. Porque tem umas skinzinhas legais que devem dar um profit no começo. Isso aí. Vamos ver se eu pego um sticker que eu ainda não peguei. Mas assim, dos principais, né? Os rosas ali, mano. Acho que eu já peguei quase todos já. Ó, esse olho eu não peguei. Mas beleza, veio esse glitter novamente, mano. Que é muito bom. E agora mais um triângulo, mano. Esse daqui é o que mais tá dando profit. Essa abertura de cápsulas aqui deu bom. Mano, mano sem cápsula até que é bastante, velho. Caraca, não acaba nunca as cápsulas. Eu só quero que caia mais holográficos, mano. Na verdade, holográfico, brilhante glitter, né? Dependendo do sticker aqui nessa cápsula. Hum, aquele glitter ele tava bom. Ah, esse eu não tinha dado uma olhada ainda, ele é um brilhante, né? É, não achei nada demais assim, mas ele é mais rarinho. Acho que o único adesivo dos raros que eu não dropei é esse daqui, que é um brilhante também. Vamos ver se a gente pega mais um, mano. Olha só, velho, mais um dos stickers bons. Dá pra fazer craft. Será que eu faço craft? É uma ideia, mas não sei se vale a pena fazer craft, né? A maioria das minhas skins também, eu gosto já do jeito que elas estão, com os adesivos que elas estão e tal, não mudaria muita coisa. Então, pra eu fazer um craft mesmo, só se eu gostar demais, demais, demais, dá pra Combinação do adesivo com a skin. Geralmente eu prefiro pegar o craft já pronto também, né? Mano, eu não lembro como que eu consegui abrir mil cápsulas de uma vez. Mas olha, foi cápsula, hein, velho? Na vez que eu abri mil, mano. Mas sem, já dá um trabalhinho já. E é isso, deu bom. Ó, mais um daquele brilhante, né, o pique, que tava tá valendo bastante também. E, galera, é isso então, manos. Ó, eu vou vender provavelmente todos os adesivos e vou falar pra vocês aí se deu profit ou se deu prejuízo. Estamos chegando já no finalmente. Eu vou ver quantos holográficos, quantos adesivos mais caros eu peguei. Ó, o último rosa que faltava, acabamos de pegar. Esse adesivo também tava tá valendo bastante ainda comparado com o preço da cápsula no momento. Eu vou acabar vendendo todos eles, mano, porque eu acho que esses adesivos provavelmente vão todos cair de preço, pelo menos historicamente. É sempre isso que acontece, esse tipo de cápsula, não é um investimento bom guardar, mas tô falando assim, a curto prazo eu acho que muita gente vai estar tá abrindo, por ser uma novidade é muito tempo de ter novidade, então vai ter muito estoque, mano, muita oferta por outro lado, falando de stickers, mano tem uns stickers que eu comprei, que já dobraram quase triplicaram de preço, velho realmente teve uns investimentos aí que eu fiz que foram bons se vocês quiserem que eu faça vídeo aí falando sobre investimentos em stickers, deixa um comentário, beleza? E pra fechar com chave de ouro, mano, mais um desse adesivinho que parece ser dourado, né, velho? As duas últimas caixas Agora, e vamos ver se vai vir mais Alguma coisa boa, ou se não vier também já tá bom Esse é holográfico, então tá ótimo E a última cápsulinha Vai dropar pra gente Mais um triângulo infinito, mano Caraca, esse triângulo aqui, velho Eu consegui dropar muito desse Adesivo, e tá custando pelo menos 30 reais Cada um, velho, então eu tô com 9 um aqui, dá quase 300 conto. o gás vendiu 100 stickers, e basicamente Tive um prejuízo aí de cerca de 50 reais ainda, mano, então essa Cápsula aqui não compensou muito pra mim Apesar de eu ter conseguido um monte desses stickers aqui Que estavam valendo cerca de 40 reais cada um Eu vou comprar algumas Revolution Cases E vou fazer um vídeo abrindo essas caixas Então deixa muito like aí embaixo E a gente se vê na próxima Tamo junto, um abraço, falou!